Fala galera, Leandro Fonseca aqui, Safira da Juneste Global. Estou gravando este áudio, este vídeo, porque eu não posso negligenciar com vocês. É muito, muito importante essa informação que eu vou passar, essa informação que eu vou passar é a informação que literalmente transformou o meu negócio. Há um ano atrás, um dos grandes líderes ligou e me disse Leandro, se você quer ter resultado extraordinário, se você quer ter um resultado, se você quer construir uma vida extraordinária, você precisa entender o nosso negócio. E o nosso negócio é feito de evento a evento. E o ápice dos eventos são os nossos encontros é, globais e nacionais. É lá que as coisas acontecem. Por que é importante você estar neste evento? Porque é lá, é da boca dos donos que estão vindo da, do estado da Flórida, da cidade de Orlando, para o nosso país, para passar a visão, para você entender o que está acontecendo no mercado. Se você é uma pessoa acredita em oportunidade, que acredito que oportunidade não é milagre, eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu tenho uma fé inabalável que esta será a maior oportunidade da tua vida. Mas você precisa fazer o que tem que ser feito. Você precisa estar lá, você precisa ser referência, você precisa entender a visão de mercado, você precisa escutar de quem tem experiência, de quem está investindo centenas de milhões de dólares num projeto aqui no nosso país. Você precisa levar o teu time para lá, para que eles entendam a visão, para que eles construam um negócio extremamente grandioso a partir da base sólida que vai ser construído no nosso evento de um ano da Junesse. Não é novidade para ninguém, a Junesse vem de um crescente é, estronduoso né, se comparando ao crescimento do Facebook, da Apple, do eBay, e de tantas outras empresas do mercado tradicional que cresce muito forte. Godnest não tem que ser diferente, principalmente no nosso território. É muito importante você estar presente neste evento, é muito importante para o seu futuro. Essa semana é decisiva. Não aceite desculpas. Não aceite distrações. Não aceite distrações. Foque naquilo que pode mudar completamente a tua vida. E falo isso por experiência própria. Em apenas um ano eu estou construindo algo realmente incrível porque eu estive em todos os eventos, eu aprendi que é importante estar lá nos eventos. Mais do que isso, mais do que isso, fique muito atento a essa informação. Eu tive a oportunidade de adquirir um como fundador, eu sou um sócio fundador da Juness. A Junesse, é, há um ano atrás, ela disponibilizou apenas 2 mil, mil combos fundadores, é como se você comprar cotas de participação da tua organização global que você vai construir. E só somente é, nos dias 7 e 8 a Dioneste vai disponibilizar mais alguns combos, mais alguns pacotes que você vai poder ser sócio fundador de uma empresa que vem crescendo numa velocidade realmente astronômica. Você não pode perder essa oportunidade. Isso se chama oportunidade real. Isso não é milagre, você precisa fazer a sua parte, você precisa estar no Rio de Janeiro, e você precisa agarrar essa oportunidade e construir um futuro maravilhoso, um futuro é, é, grandioso. E te digo mais, olha que interessante, você vai ser um sócio fundador da maior indústria do marketing, de relacionamento da história da humanidade, com os melhores produtos já desenvolvidos pelo homem. E olha que legal, você vai deixar isso por gerações. Esse, esse benefício de abrir uma sétima forma de ganho, ele vai valer para você, ele vai valer para os seus filhos e ele valerá para os seus netos. Isso é realmente incrível. Isso é o maior benefício que você pode deixar para as pessoas que você ama através de gerações. Te aconselho fortemente estar lá, adquirir este pacote de como fundador, ser um sócio fundador da Dunez Global no Brasil, e eu tenho certeza que os teus próximos anos serão anos realmente incríveis e mágicos, fazendo as coisas mais simples, corretas e adequadas no teu dia a dia. Um grande abraço, um beijo no coração, te encontro no Rio de Janeiro, Aloha, bom demais!